Bolos, 4 barra 13 é 5 barra de 8 eu sei que o coringa vai vir aqui ó. Oh, mano. Vim demais olha rayu demais que eu tô ali tô falando que ele já vem ali Ele pulou aqui, Tô falando. É só esperar. É só esperar que dá certo. Bem bom bastante água, tá? Ah, esqueci de contar um ponto. Eu tentei pegar a rede pública, tá? um remédio, fiquei mais de um ano e meio tentando, quando eu consegui